cada vez existem mais, mais dados e cada vez hum, estas plataformas super, hiper, mega, gigantescas hum, têm tanta informação sobre ti, mas tanta informação sobre ti, que cada vez se torna mais fácil para eles darem um o melhor, um melhor resultado. Ou seja, tens muitas técnicas que tu podes aplicar em várias áreas, neste, em específico da SEO, mas eles já sabem tanto sobre ti que a probabilidade de, se tu estás com hum, a tua sessão aberta, o resultado vai aparecer, é mesmo aquele que, à partida, é o mais indicado para ti, porque a informação está, está lá toda. Quando é uma navegação nova, portanto, nunca fizeste aquela pesquisa antes, não há histórico, é sim, o algoritmo, eu não gosto muito de chamar de algoritmo, porque ele é um conjunto de perguntas que eles têm, mas o conjunto de perguntas que eles têm está muito, muito, muito mais sofisticado, muito melhor, a parte das imagens, o reconhecimento, que há uns anos atrás a Google não percebia que estava aparecendo uma imagem, hoje tu consegues identificar todos os elementos, tens um programazinho da própria Google, em que ele te diz até o logo da Mar, tudo, tudo, tudo. É, o que eles veem numa fotografia, eles conseguem agarrar e dizer é daqui, é daqui, é daqui, cores, paletes de cores, é incrível. Essa parte é uma parte que eu gosto muito, porque é eu para imagens, é algo super desvalorizado, porque a maioria das pessoas não tem sequer a noção que o Google Images, Google Images é o segundo maior motor de busca do mundo. Só diz que é o YouTube, mas não é, é o Google Images. <risos> Primeiro é o Google, depois é o Google, depois é o Google, depois é o YouTube. É a Google, não é mesmo. Mas, mas pronto, é assim um monopólio giro. Mas ao mesmo tempo é é uma área que eu gosto muito, é o para imagens, porque há muitas pessoas que começam a sua pesquisa pelas imagens. Nós temos a ideia que vão todas à vertente web, mas não. Eu quero ir para o México. Provavelmente eu não vou logo à procura de um hotel nem não vou para o México. Eu quero ver os sítios que vou visitar no México resort e eu vou para as imagens e nas imagens eu vou ver o melhor resort. Mas posso ter dinheiro para ele ou posso não ter, mas eu vou ver quase que são as melhores imagens e trabalhar nessa vertente é muito muito interessante. Algumas não são coisas novas, mas são coisas que a maior parte do pessoal ainda não usa. Formato de última geração, uma das coisas mais importantes em SEO para imagens tem a ver com o formato. O nome do ficheiro é muito importante, mas o formato também. E normalmente nós gravamos ou em PNG ou em JPEG. E está tudo bem, só que a Google, já há muitos anos, muitos anos que tem um formato próprio, que se chama WebP. E o WebP é que é o formato que faz com que, sem perder qualidade de imagem, tu consigas ter alta resolução, com um tamanho super, super baixinho. Então é incrível como essas imagens estão tão bem posicionadas. Não sei se é por usarem, forma, a plataforma forma, o formato da Google ou não. Mas a verdade é que há uma correlação muito, muito direta entre imagens com o IP e a sua posição. Para além de tudo o resto, é? o nome da imagem, o texto alternativo, o title... Mas é uma área que eu gosto cada vez mais de explorar por causa destes, destes pequenos pormenores que muitas vezes são desconhecidos que fazem aqui que uma diferença gigantesca tens mais tráfego. Eu gosto especialmente da transparência com que algumas plataformas falam sobre isso. Por exemplo, numa conferência pá, há uns 3 anos, achei super curioso a informação e mais curioso do que isso, a forma como foi partilhado abertamente para todas as pessoas. no evento da Google em Dublin, em que a oradora diz, de uma forma super tranquila, mas mesmo super tranquila, que sabem, têm a noção perfeita, se um quarto de hotel está ocupado ou não, pelo tempo que o um telemóvel está a carregar. Ou seja, se ele estiver a carregar mais de 6 horas, é porque aquele quarto está ocupado. E ainda olhas para este nível de detalhe, um telemóvel a carregar eles sabem se o quarto se ocupava ou não. Mas o mais bonito de tudo é que dizem isto de uma forma super tranquila, super normal, porque não há nada de errado nisso à partida, não é? Porque depois podes uh, trabalhar em cima dessa informação. O mesmo acontece, uh, este aqui, eu creio que a maior parte das pessoas tem essa consciência, mas quando nós vamos ao Google Maps e nós vemos aquela barra vermelha que está ali trânsito, como é que eles sabem que realmente está ali muito trânsito? Como é que está, como, porque é que ali está ele está parado, ou está a andar muito devagar? pela quantidade de telemóveis que estão parados. Literalmente isto. Ou estão a andar muito devagarinho. É só isto. Portanto, nós na verdade temos o no nosso bolso, ou na nossa carteira, não importa, um dispositivo que nos acompanha e que dá toda a informação. Ouve aquilo que nós dizemos, tudo é mais alguma coisa. E está tudo bem. E nós podemos agarrar e desligar essas definições, porque a Google permite que tu desligues. Isto é a Google que, na minha opinião, dentro de todas as plataformas, é mais transparente porque nunca, foi, nunca teve envolvido em nenhum escândalo, ao contrário, por exemplo, do Facebook, que, não por não ser transparente, são escândalos aspasadas com a informação que recolhem. Portanto, realmente, a data, que é, dentro do digital, um ponto fortíssimo para nós. Não é? Tudo aquilo que nós vamos fazer, ou tudo aquilo que fazemos, não deve ser com base no axómetro, mas com base naquilo que tu agarras e vês. Vamos escrever um artigo, porquê? Nós vamos ao Google Search Console. O que é que levou as pessoas a chegarem até à minha página? Eu não tenho este conteúdo. Bora escrever sobre ele. Não é? Bora escrever sobre esse conteúdo. Porque está aqui uma possibilidade de eu conseguir ter mais tráfego, mais vendas, mais pedidos de contacto, o que é que seja. Portanto, é tudo com base em tudo com base em dados, tudo. Sinto muito isso, ou seja, sinto que muitas pessoas perderam literalmente o, o comboio. Há comboios que param em todos os apiadeiros. Portanto, pode ser, eventualmente, que em algum apiadeiro ainda consigam apanhar ali um, combo, um comboio que foi um bocadinho mais, uh, mais lento. Mas eu noto muito que as pessoas que estão cada vez mais a, a tentar. A tentar não chega, mas eu, eu sinto que elas estão cada vez mais a tentar apanhar, uh, apanhar o comboio, especialmente aquelas que viram que sem o digital não conseguem de todo Uh, vender, e aí a pandemia veio provar algo que nós já, já sabíamos, mas que a maioria das pessoas não sabia, e elas estão neste momento a tentar apanhar o comboio nem todas estão preparadas e mais desafiante do que isso há aqui uma, uma consciência de eu preciso disto, mas eu não quero isto, nem gosto disto uh, portanto, fica muito desafiante, deve estar ali a combater na, no cérebro uma parte com a outra, que é eu preciso disto, mas eu não quero isto. E essa é a parte mais, essa é a parte mais desafiante. E depois, quando elas tentam entrar na minha opinião, tentam entrar pelo mais fácil. E que ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, é aquilo onde elas não deveriam apostar tantas fichas. Onde é que eu vejo a maior parte do pessoal a apostar as fichas? Naquilo onde toda a gente está e por toda a gente estar, fica mais desafiante e essa parte, tirando essa parte do, do caminho, Estão a trabalhar em coisas que não são delas. E eu esta parte gosto muito de, de falar sobre. Que é, elas agarram e criam uma página no Instagram porque têm uma pastelaria e acreditam que vão vender imensos bolos através da página do Instagram. Vão vender alguns. Mas, mas, as pessoas que forem pesquisar por pastelaria perto de mim, pastelaria na ajuda, pastelaria em Alcântara, não as vão apanhar. E, pior do que isso, para elas, estão a trabalhar em algo que não é delas. Quando elas dizem orgulhosamente que têm uma página de Instagram, esquecem-se que o Instagram é do Instagram, que pertence ao Facebook, portanto, na verdade não é delas, a qualquer momento pode ser retirada, as pessoas podem deixar de ir, de ir ao Instagram e passam a ir ao TikTok ou passam a ir a outra rede social, as redes sociais são cíclicas, toda a gente sabe disso. Eu sou do tempo do Wi Fi, e do MIC, é das coisas que falámos na primeira entrevista. Um, portanto, isto já nada já disto nada existe. Se as pessoas não começam a apostar em algo que é realmente delas, ou seja, eu tenho o meu site e tudo aquilo que eu faço é para encaminhar as pessoas para o meu site. Lá eu vou saber tudo sobre elas, tudo sobre elas e ninguém me vai tirar o site. Okay? Ninguém vai tirar o site. E mesmo que me tirem um, o site, eu se fui muito, muito perspicaz, agarrei e tive uma estratégia para ficar com os contactos das pessoas. Quando elas estão nas redes sociais, exemplo, tem 50 mil seguidores no Facebook, Hoje em dia, ter 50 mil seguidores no Facebook pode não ser nada relevante. Pode valer zero. Porquê? Primeiro, se queres comunicar com elas, vais ter que pagar. Mas mais grave do que isso é, mesmo tu queres pagar, podes não chegar a elas, porque elas já não estão lá. Então os anúncios não chegam a pessoas que não vão lá. Só chegam às pessoas que lá estão. Então vamos para o Instagram. Mas pode vir a acontecer exatamente o mesmo no Instagram. A estratégia é, pelo menos na minha ótica, Tens as, as tuas próprias plataformas, levas as pessoas, através das redes sociais, para dentro da tua plataforma, sobre o teu site, a tua pastelaria, e aí tu dizes às pessoas, quer receber novidades, quer... Um, fazer uma subscrição de bolos e blá blá blá, o que for. Mas eu fico com a base de dados da pessoa, ou dou receitas e a pessoa dá uma base de dados, a partir do momento em que eu tenho o um e-mail e o número de telefone daquela pessoa, independentemente da rede social que ela use no futuro, e ninguém sabe qual é que vai ser, eu consigo comunicar com ela, Sempre. E esta parte é uma parte que nós temos de trabalhar cada vez mais na mente das pessoas, porque estar no digital não é estar no Instagram, nem estar no Facebook. É muito mais do que isso. Também faz parte, claro, mas tens que ir para muitos outros caminhos. Tens, vais ter que fazer anúncios no Google, vais ter que, fazer, uh, a par, vais ter que trabalhar na parte SEO, a parte orgânica, vais ter que trabalhar email marketing, vais ter que trabalhar com marketing de influência, tens de trabalhar com muitas, muitas, muitas áreas. A não tem dinheiro para isso tudo. Por isso é que nós vamos começando devagarinho, à medida que vamos ganhando dinheiro, vamos reinvestindo em marketing. Essa é a única forma, na minha opinião, de nós crescermos. Nem é preciso crescer um, logo, de repente, pum, tenho imenso dinheiro. Eu trabalhei uh, quase 10 anos no meu grupo hoteler português. Eu somando tudo, não só na, no Pestana, mas somando tudo aquilo que eu investi nos últimos 12, 13 anos, são 45 milhões de euros, ok? Felizmente o dinheiro não é meu, mas eu investi 45 milhões de euros. Mas eu, quando entrei, comecei com 100 mil. Quando eu entrei no Barcelona, comecei com 100 mil, que é muito dinheiro, atenção. Mas de 100 mil para quando saís 4 milhões é uma diferença muito grande. Estamos a falar de valores anuais. E só alguém só te dá um dinheiro para tu fazeres isto quando tu tens resultados. E é esse caminho que eu gostava que as pessoas entendessem. Nós não precisamos de começar logo com muito dinheiro. Nós temos que, com aquele dinheiro, fazer o máximo para ter o máximo de resultados e, a partir daí, as pessoas vão-te dar garantidamente mais dinheiro porque querem ganhar mais dinheiro, querem mais negócios. E é essa vertente que nós... Lá está. Para não perderem o, o comboio, um, os, que, os que não vão conseguir apanhar, uh, temos mesmo que ter essa parte em, em mente. Essa e outra que, para mim, é tão ou mais grave do que as pessoas que perderam o comboio foram aquelas que estavam no comboio, com a pandemia saíram do comboio e agora não sabem como é que voltam a apanhar. Porquê? Muitas pessoas que já estavam no digital, muitas pessoas que já estavam no digital tinham uma grande percentagem do negócio, mas uma grande, grande percentagem do negócio alavancada apenas e só em anúncios. O que é que acontece? Quando tu estás a investir porque estás a receber dinheiro, está tudo bem, tu consegues voltar a investir. Quando de repente não entra dinheiro, tu não consegues investir, então tens que parar os teus anúncios. Paras os teus anúncios, tens ainda menos vendas, tens ainda menos dinheiro, e tu afundas porque tu não tens outra forma de trabalhar. Por isso é que eu digo, quem quer ter um negócio sustentável, um negócio a longo prazo, um negócio saudável, tem que ter, na minha opinião, pelo menos 50% das visitas, pelo menos 50% do seu negócio, é entrar organicamente, organicamente dos motores de busca, organicamente das redes sociais, organicamente pela base de dados e não em anúncios. E atenção, eu trabalho muito com anúncios, aquilo que eu quero é chamar a atenção para os anúncios são espetaculares, ajudam-nos a escalar muito mais, mas se só estiveres com os anúncios, a probabilidade de não conseguires prosperar durante muito tempo, é altíssima, porque vai, acontece um solavanco e tu perdes. -te. Não podes investir. Eu, por exemplo, como trabalho muito com a parte orgânica, a maioria daquilo que eu tenho está assente na parte orgânica, eu não senti a pandemia porque eu estava bem posicionado para quem está a procura dos meus cursos, para quem está a procura da pretenda de consultoria, eu continuava a aparecer na mesma posição porque eu não estava a pagar por isso. Quem estava a pagar por isso desapareceu. Eu vi algo que nunca pensei ver na minha vida, que era pesquisar por hotéis e não apreciar booking com anúncios. Não era por falta de dinheiro, porque, pois e simplesmente, as pessoas não reservavam quarto hotel naquela altura na primeira no primeiro confinamento em Portugal não havia anúncios de Booking que é uma coisa que eu nunca pensei ver na minha vida mas que é bem ilustrativo daquilo que acontece em quem aposta tanto na vertente financeira na parte dos anúncios e não tem nada em consideração a parte orgânica e o jogo este jogo é um jogo de paciência o médio e longo prazo sustentável saudável essa parte é muito muito muito importante eu quando comecei comecei logo com o mindset de sempre aprender mais. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E não tinha a ideia, porque lá está, são quase 18 anos, um, era um miúdo com 21, portanto, na altura não tinha a ideia que ia ter que estar a vida inteira a aprender. Um, porque eu estava a tirar um curso normalíssimo, de gestão de recursos humanos, a partir de ia ser um técnico de recursos humanos, ou um gestão de recursos humanos, ou diretor, eventualmente, não sabe. Um, nunca vou saber, mas também não, não quero saber. Mas não estava à espera de ter que viver a aprender, ok? Viver a aprender é uma é algo que hoje em dia, para mim, faz todo sentido e em todas as áreas, praticamente todas as áreas, especialmente nesta, do, do digital, é algo que eu faço sempre, ou seja, eu tenho sempre marcado na minha agenda o tempinho para ir ver os, os meus blogs, as, as notícias e testar eu como dou muitas aulas, consigo saber, e depois, lá está. Quando trabalhas com plataformas, tu tens desafios gigantescos do estilo. E isto acontece muito, especialmente em Google Ads. Eu estou a dar Google Ads e metade da turma, literalmente metade, pode não ser metade, mas mais ou menos metade, tem o layout de uma forma, a outra tem de outra forma. E é mesmo assim, porque a Google está a fazer um teste a ver, só quando tu estás a dar aulas, e tu queres mostrar às pessoas, é assim, agora vamos para ali, agora vamos para ali. Quando o Leo está diferente, tu ficas, e agora o que é que eu faço à minha vida? O que vale é que eu já saio daquele decor e digo, malta, a única coisa que muda é a ordem. E isto é muito importante, porque Eu, eu agarro nestes, nestes momentos de pânico, agora o que é que eu faço? Em oportunidade, e digo, o mais importante não é o botão, não é onde está o botão, é a estratégia. Porque o botão pode mudar de sítio, mas nós sabemos o que é que queremos fazer. E é muito isso que eu quero sempre comunicar, que eu quero transmitir. É, estrategicamente, como é que eu vou calcular um orçamento? Porque se o orçamento aparece na primeira posição para alguns, mas aparece cá em baixo para outros, é indiferente. Eu tenho que saber calcular o orçamento para conseguir garantir que vou ter rentabilidade. Porque há muita gente que faz anúncios em várias plataformas e investe muito dinheiro, consegue muito dinheiro, quando faz as contas está a ter prejuízo em alguns produtos. Há uns que são rentáveis, outros não não são a ser. Portanto, isso não pode acontecer. E essa é a parte que tu tens que ter de estratégia. Mas, sim, eu leio, leio muito, ouço muito, muitos podcasts, tive muita pena de... Pena entre aspas, vou acreditar que vai correr tudo bem. Mas a pessoa que eu mais seguia dentro da vertente da SEM, que curiosamente é um nómada digital, uh, e viveu muito tempo aqui por, uh, por Lisboa, que é o Brian Dean, para mim, um dos maiores especialistas em, em SEO. E ele vendeu há duas semanas. Se não foi há duas, foi há uma e meia. Um, foi mesmo há muito pouco tempo. O, um, toda a plataforma dele, todos os conteúdos dele, à Samrush. Por um lado, exato, por, ele não... não ninguém, falou, ninguém falou em valores, mas eu acredito que... Até porque ele, quando fez o comunicado, disse que já muita gente tinha tentado comprar. Eu entendo ninguém tinha conteúdos melhores do que os dele, na minha opinião, porque ele não era alguém que agarrava, como há muitos que, que fazem, especialmente nos Estados Unidos, que isto é assim porque eu digo que é assim e está tudo bem. Ele fazia imensos estudos, estudos, estudos, ou seja, ele agarrava, olhava para os resultados, em massa e dizia, conclusões que eu tirei daqui. O título importa, não importa, já importou mais do que importa agora, mas era com uma base científica, com base em dados, como nós estávamos a falar há pouco. e mais ninguém faz isto, é, é isto que funciona, isto é bom, blá, blá blá eu sou maior, mas não é assim na minha opinião que funciona, eu aprendi muito com com ele, espero continuar a aprender, mas ele vendeu, de facto, acredito por uma pipa de massa, porque ele próprio diz que foi uma oferta muito interessante e recusável, e já tinha tido muitas antes que tinha recusado, mas aquela foi foi recusável. Então, quero acreditar é que ele vai continuar a, a colocar lá muito bom, muito bom conteúdo, mas essa era a pessoa que eu mais acompanhava, é porque lançava conteúdos com muita regularidade e muito bons, melhores do que muitos livros, maiores do que alguns livros, portanto ele descrevia conteúdos mesmo brutais. Depois tens que ouvir muitos podcasts, tens que ver hum, o, que é que, o que é que te está a fazer e esta, esta vertente para mim foi muito importante do Bustana, uma das melhores coisas que eu tiro do do Pestana, apesar de continuar a trabalhar com eles, enquanto, enquanto meus clientes, digamos assim, foi o facto de eu estar, estar muito focado no mercado dos Estados Unidos, no mercado do Reino Unido, Espanha e não tanto em Portugal. Portanto, eu olho muito para aquilo que é feito nos Estados Unidos, sei que se eu aplicar aquilo que está nos Estados Unidos aqui em Portugal não vai encaixar, porque nós temos uma forma, uma cultura muito distinta eles são agressivos comercialmente, nós não podemos ser assim, mas tirando as devidas, os devidos excessos, tu de consegues tirar muitas ideias e eu aprendo muito, muito, muito, muito, muito, muito por aí. E eles são muito focados em marca, no digital, muito focados em marca, marca, marca. Nós em Portugal temos mais uma cultura de performance, performance, performance, performance, performance. O vídeo, por exemplo, para um americano é o normal, tens que fazer o vídeo, em Portugal, o vídeo é um custo. Eles não têm a ideia de... Não, não, o vídeo é a base. Fazer anúncios no YouTube é aquilo que vai acontecer, vai ser... Onde toda a gente vai fazer anúncios, o resto vai, vai tender a desaparecer. Eles não veem dessa forma hum, em Portugal, porque há... Ah, mesmo quando eu digo todas as vantagens de fazer anúncios no YouTube, a resposta, normalmente, é... Pois, realmente fazer anúncios no YouTube é porreiro, mas o vídeo vai custar muito dinheiro é um investimento que vai valer muito a pena, mesmo mesmo muito, muito a pena. E esse mindset não, não está não está a trabalhar. Por isso, há muitas coisas que tu aprendes, e eu aprendo, estou sempre todos os dias a aprender, e aprendo muito com a minha equipa, que também tira montes de cursos com, em montes de locais e me vão passando alguma alguma informação. Eu aprendo muito, muito, muito com eles. Neste momento posso dizer que é a minha maior fonte de aprendizagem, é mesmo é mesmo a minha equipa. Um, leio muito se a, a, a diferença entre o mercado português, o mercado dos Estados Unidos e o mercado do Brasil, que vai buscar muito, o mercado, dos Estados Unidos vai, o mercado do Brasil vai buscar muito aos Estados Unidos, apesar da de, de, diferença de idioma de ser uma barreira para eles, eles conseguem ir buscar muita, muita informação, e eles trabalham mais ou menos da mesma, da mesma forma. Mas sim, tem que estar sempre, sempre, sempre, sempre a aprender. Sempre a aprender, sempre a aprender. E isto é curioso, porque eu tenho nas minhas formações, pessoas que repetem o curso, repetem o curso, repetem o curso uh, e dizem eu estou a repetir o curso não é porque não aprendi, é porque quer saber mais e quer, quer me atualizar. E na por cima nós fazemos algo que a maioria das pessoas não faz, mas que cada vez mais faz sentido para mim, que é nós fazemos, por causa da pandemia, eu gostava era de dar aulas presencialmente, por causa da pandemia damos aulas online, mas em direto, não, as aulas não são gravadas, são em direto. Mas a pessoa fica com a gravação, e nós não temos a gravação durante 30 dias ou um ano. A gravação é para sempre. Okay? E há muitas pessoas que me dizem então, mas assim nunca vais ganhar mais dinheiro com esse cliente, onde né? que está a parte de lifetime value de um cliente e tudo mais. Está no facto do cliente uh, barra parceiro ser inteligente o suficiente para saber que o curso que tirou há dois anos está lá, pode ver. Há muitas coisas que estão atuais, há muitas que já mudaram. Muitas. E a culpa não é minha. A culpa são das ferramentas uh, que evoluíram e por isso mesmo o Lifetime Velho continua lá. Não é por tu agarrar e dar 30 dias ou um ano que tu vais perder essa pessoa. Se a pessoa tem o drive certo de quer saber mais, vai agarrar e Eu quero materializar, quero saber mais, porque eu tenho acesso ao vídeo. Mas há muita coisa que mudou entretanto. Por isso, realmente, temos que ter esse foco de estar sempre a aprender. Um, não é? Tirei o curso, meti no LinkedIn, tirei o curso, está feito. Não, tens que estar sempre a aprender. E sinto que um, tens uma, tens uma, tens uma componente muito, muito engraçada que é há pouco tempo, não vou dizer, não vou dizer onde, um, comecei uma. Eu dou aulas em muitas faculdades, uh, mas comecei a dar numa nova, numa nova faculdade. E na primeira aula, um, foi literalmente a primeira, eu agarro e vejo toda a gente com cadernos e canetas. E eu faço sempre duas coisas, que é, faço sempre duas perguntas. Primeiro, para a pessoa me dizer o nome, o no que é que ela se apresenta, porque eles já se conhecem todos, então é uma seca estarem -se a apresentar outra vez, e nós vamos nos conhecendo uh, à medida que vamos tendo vamos o tendo curso. E pergunto o que é que eles querem realmente aprender sobre, sobre a área. No caso, no caso eu ia dar, vou dar, uh, sobre três tópicos uh, destinos, mas a maioria queria saber fazer uma campanha de, de Google Ads. E eu disse, malta, ainda bem que vocês, praticamente todos vocês me disseram isto, porque era algo que eu já vos ia pedir, que é, por favor, na próxima aula, tragam computadores, porque não se faz Google Ads no PowerPoint, não se faz SEO no PowerPoint, eu não quero usar PowerPoint, eu não vou usar aqui PowerPoint, eu não uso, nas minhas aulas, um único slide em PowerPoint nem Google Slides, nem no que quer que seja. Eu estou nas plataformas e nós estamos a trabalhar. Porque eu não gosto nada daquela frase que nós ouvimos muito uh, e tu também te mandado muitas aulas, que é agora falta meter a mão na massa e depois vêm as dúvidas. Não, não, vamos colocar as mãos na massa agora. E as dúvidas vêm, porque tu vais mesmo fazer. Eu disse, ninguém vai sair deste curso sem ter uma campanha de Google Ads criada nas vossas contas. Não é aí escrito passo a passo como é que se faz, porque no fim eu passo os slides onde está passo a passo o que é que se faz e vocês olham para ali e não vão aprender da mesma forma. Ou preço isso compram um livro e está lá a dizer passo a passo como é que se faz. eu quero é que vocês façam, vejam a plataforma, as manhas entre aspas das plataformas todas e na minha ótica é assim que se realmente aprende. Não é tu agarrares como antigamente se fazia, colocavas o slide ou um acetato e estavas ali a ler o que estava nos acetatos. E isso ainda acontece em, muitos, em muitas faculdades. Onde falta, lá está, esta vertente de digital, eu, por exemplo, sempre, sempre mudei muito bem, felizmente, porque hoje muitos relatos que vão ao contrário da minha, da minha experiência, que sempre foi positiva, com programadores. Porque a vertente SEO e a vertente de programação têm aqui alguns momentos de choque, de fricção, que são normais, porque um programador. Se eu lhe disser, eu quero uma página em que, ao carregar aqui, ele me filtra toda a informação só de Lisboa. Ele agarra e faz esse filtro e só me aparece informação sobre Lisboa. Impecável! Aquilo que eu lhe pedi está 100% bem feito. Foi aquilo que ele aprendeu na faculdade. Desafio: a Google não vai conseguir ler aquele filtro porque ele programou através de um parâmetro pá, pá, pá, pá. Uh, não vamos aqui para partes muito técnicas de SEO. E aquilo que eu, aquilo que eu sempre fiz, e por isso é que acredito que tive sempre uma boa relação com todos eles, foi Excelente! Isto funciona! O que é que é mesmo importante? É nós lá em cima, no endereço da página, em vez de termos um filtro a dizer distrito igual a 42, ou distrito igual a 18, ou o que quer que seja, nós não temos essa parte, temos barra Lisboa. Porque a pessoa quer Casas em Lisboa. Então, no endereço eu vou ter barra casas, barra Lisboa. Dá exatamente o mesmo trabalho para um programador, em termos de posicionamento orgânico, completamente diferente. Isto no módulo de 8 horas na faculdade, para quem está a ter a programação, faria toda a diferença na vida deles, porque estamos a falar disto, estamos a falar de redirecionamentos, que por defeito eles fazem redirecionamentos temporários ou não permanentes. É só uma questão de alguém -lhes dizer a diferença entre um e outro para os motores de pesquisa. Porque existe uma diferença para os motores de pesquisa. Mas o relacionamento funciona na é mesma? Funciona. Mas para os motores de pesquisa funciona de forma diferente. E é esta parte que lhes falta. Ou seja, tens estas duas componentes. Uma que é sermos realmente demasiado teóricos, justamente quando vamos falar para quando estamos a falar no ensino em, em faculdades, é muita teoria, que tentam ao máximo, ter, ao máximo tirar do caminho, porque querem é que a malta faça, eles ficam super agradecidos porque é isso que eles querem. Eles querem mesmo é meter as mãos na massa e aprender e fazer. E a outra que é, há muitas áreas que precisam que se integre o digital. Okay? Na comunicação, um curso de comunicação, se hoje em dia não tiver redes sociais, fica muito desafiante porque comunicar nas redes sociais é completamente diferente de eu comunicar numa revista, ou eu comunicar em televisão, ou eu comunicar em rádio. Eu tenho que ter as bases daquilo que eu devo comunicar numa rede social, o que é, que é importante para uma rede social o tempo que a pessoa passa no ecrã, como é que consigo captar a atenção da pessoa. E esses, essas disciplinas todas, essas unidades curriculares, um, têm que estar lá. E elas não estão. Tu olhas para a maioria das licenciaturas e tens esse gap. E estamos em 2022. Não pode ter, ter esse gap, porque está mais que visto que isso é fundamental. As pessoas podem vir a ser jornalistas, mas vão ter que trabalhar com as redes sociais. Até para eles próprios para eles próprios, para um jornalista conseguir subir, na minha opinião, okay? se fosse jornalista, uma das coisas que eu mais faria era apostar na minha marca pessoal, uh, sem dúvida nenhuma. Uh, portanto, eles têm que saber como é que se podem valorizar enquanto, enquanto profissionais, que estão a trabalhar naquela estação, mas no outro dia podem estar a trabalhar na outra estação, mas eles vão e as pessoas cheguem, as pessoas e não seguem tanta a estação. Portanto, essa parte é muito, muito importante. A tal, a tal questão de a vertente de SEO um, está cada vez mais uh, automatizada, ou seja, há um conjunto, vai existir, acredito que eu, durante muitos anos, um conjunto de ações que nós, temos que, que nós temos que fazer, mas a Google, em comparação, eu falo da Google porque é o maior motor de busca, portanto posso falar dos outros, estão só com um delay gigantesco, mas uh, também podia falar deles. Um, consegue compreender muito bem o que está num texto. Antigamente tinhas que repetir muitas vezes os termos, tinhas que colocar muitos sinónimos, muitas variações. Eles hoje entendem perfeitamente bem se eu estou a falar de um carro, de um automóvel, de um popó, do que é que seja, porque eles têm isto tudo na lista deles, de, de termos uh, semelhantes e por aí fora. Ou seja, a forma como eles ouvem aquilo que nós dizemos, a forma como nós reagimos uh, a determinadas ações, faz com que seja muito mais simples, muito mais simples, eles ajudarem-te mesmo dentro do e, da vertente SEO, tu tens ferramentas, tens ferramentas, que à medida que estás a escrever o texto, te vão dando sugestões. Olha, deves incluir esta palavra, deves incluir esta, ou seja, também tens aqui o machine learning a bombar no artigo. Termos que te estão a escapar, mas que eles, em tempo real, te dizem. A maioria dos teus concorrentes, entre aspas, ou textos que estão bem posicionados, costumam incluir esta e esta palavra neste neste número de vezes. Então tu começa a escrever um texto, que já não é isto que estás a escrever, porque o, está de uma ferramenta auxiliar na redação daquele, daquele conteúdo, em tempo real. Ele está a medir e depois vai te dar um resultado de 0 a 100, como é que o teu conteúdo está para os motores de busca conseguirem interpretar na perfeição. Isso é tipo mágico, não é? por um lado é mágico, por outro lado pode fazer com que as pessoas pensem na tal questão da primeira pessoa desempregada uh, numa, determinada, numa determinada área, eu acredito que aqui isso possa não acontecer porque tens de carregar e entender muito bem o que é que as pessoas realmente querem. E essa é uma característica que não é assim tão simples de te uh, de descortinares. Porque a maioria das ferramentas, a maioria, a esmagadora maioria das ferramentas, não substitui ainda, na minha opinião, algo que as pessoas substituem na mesma, que é não falarem umas com as outras. Exemplo. Muito, muito simples. Quando me perguntam para ti qual é a melhor ferramenta de escolha de palavras-chave? A minha resposta é falar com as pessoas. Portanto, não há URL, não há endereço. Então as pessoas estavam à espera que eu dissesse o Trends, ou o Answer the Public, ou o Also Ans, ou o ou o Keyword Planner da Google, o que era que seja, eu agarro e com as pessoas. Estou tipo, Oi, então, qual é que é a ferramenta? Onde está o endereço? Mas é mesmo literalmente isto. E eu acredito que esta parte é muito desafiante de ser substituída. Que parte? A parte de tu errares, perguntares a um, a um cliente. Ao invés de perguntares para que termos é que ele realmente se quer posicionar no Google para ter mais conversões, é tu errares e perguntares. Quando a pessoa entra em contato consigo por telefone, por e-mail, Uh, vem diretamente aqui à sua, à sua loja, o que é que essa pessoa mais lhe pede? Vamos imaginar o exemplo de um carpinteiro. Ele vai-me dar termos que eu provavelmente, provavelmente não, de certeza que não ia encontrar em nenhuma plataforma de escolha de palavra chave como móveis à medida para a cozinha, não há volume de pesquisa suficiente. Mas há pessoas à procura, ok? Há pessoas à procura e se eu escrever um artigo sobre isso, eu vou conseguir garantir que aquele carpinteiro vai ficar na primeira posição para um termo que tem procura, e mais importante do que isso, tem conversão. As pessoas querem mesmo aquilo. Quero prateleiras para a garagem. Quero. Hum, sei lá, não sou especialista em imóveis. <risos> consta, hum, mas há uma, uma quantidade gigantesca de informações que tu consegues ir buscar aí. Com base nisso, se tu agarrares e trabalhares em pessoas que estão em, numa, à frente de uma loja. em frente de loja. Se eu agarrar, e for, como ninguém nos está a patrocinar não vamos falar, falar em marcas, mas se eu for uma grande superfície de, de mobiliário e se eu for falar com as pessoas de determinadas secções, na secção de quartos, o que as é que pessoas mais pedem? O que é que as pessoas mais perguntam? Esse tipo de informação eu vou agarrar e vou colocar no meu conteúdo, vou escrever sobre esse conteúdo, vou dar definições sobre esse conteúdo. E é aí que as máquinas na minha ótica ainda não entram. Apesar de eles ouvirem aquilo que nós estamos a perguntar no telemóvel, não conseguem processar isso como um termo de, um termo de pesquisa. Por isso é que quando nós vamos a estas ferramentas, ficamos super contentes porque acreditamos que descobrimos quantas pessoas é que pesquisam aquele termo, blá, blá, blá, blá, e vamos incluí-lo, e claro que sim, temos que o fazer, mas para termos algo mesmo top, mesmo perfeito, temos que falar com as pessoas. E esquecemos muito disso. Os clientes são, aquelas, são as pessoas que mais dominam o negócio eu ir à procura de algo sobre carpintaria. Se eu falar com um carpinteiro, vai dar a geneira. Uh, se eu falar com ele, provavelmente não vai dar a geneira, porque ele vai-me dar a resposta que eu preciso para construir o conteúdo. Ou seja, é aqui um trio muito interessante que nós temos que aproveitar. Uh, temos que aproveitar tudo aquilo que a Google consegue interpretar de um conteúdo que antes não conseguia, o que faz com que o meu conteúdo seja muito mais fluido, que eu não tenho que repetir demasiadas vezes a mesma coisa para eles saberem que eu estou a falar sobre isto senão nós não conseguiam entender, agora já conseguem. Tem a parte da intenção, tem a parte do contexto, que é fundamental. Tem a vertente das ferramentas que já te dizem, tens que incluir esta palavra e esta palavra, isso também ajuda, mas continuamos a ter a parte humana, que é a parte que muitas vezes é descurada, mas que nós não podemos deixar de parte, que é falar com as pessoas, entender os negócios, por onde é que elas realmente querem ir. Muitas vezes, e se eu perguntasse a um carpinteiro, ele ia-me dizer só móveis ou madeira, e eu para móveis e para madeira não fazia com que ele vendesse nada. Uh, tem que ser algo mais específico. As pessoas são muito específicas a perguntar a pesquisar cada vez mais, por causa da pesquisa por voz, que é outro fator que ajuda muito a Google a ter ainda mais informação e a parte de machine learning uh, ser cada vez melhor. Nós, quando falamos por um dispositivo, estamos muito mais tranquilos. E, de facto, é necessário, na minha, na minha modesta opinião, mais do que terem o conhecimento de SEO, quem está na vertente de direção é mesmo os jornalistas. Os jornalistas, quando estão a escrever um artigo, têm que ter consciência daquilo que vão colocar lá para se conseguirem posicionar. E essa parte ainda não está, em 2022, enraizada. O conteúdo é escrito como foi aprendido na faculdade, ou no mestrado, ou no doutoramento, não importa mas eles estão a aplicar o, um, as bases que aprenderam ali e não têm em conta a forma como as pessoas pesquisam. Okay? Não têm, essa, essa vertente têm em conta. Não tem em conta outra vertente que, na minha opinião, é muito, muito, muito relevante, muito importante, que é eu, quando escrevo um artigo, tenho de pensar qual é que é o tempo de vida desse artigo. Okay? E, normalmente, o tempo de vida de um artigo é muito curto. Muito, muito curto. E, por isso e como esse SEO é uma maratona e não é um sprint, nós devemos ao máximo agarrar e encontrar categorias onde eu vou colocar esses artigos. Ou seja, se nós formos falar em termos, em, termos políticos, em termos políticos, eu posso agarrar e criar uma coisa tão simples quanto uma categoria com todas as notícias sobre o António Costa, ou o Rui Rio, ou o André Ventura, ou quem quer que seja. E todas as notícias eu vou agarrar e vou colocar dentro dessa categoria. Essa categoria que eu nunca vou apagar, vou posicioná-la. Porque mais importante do que a notícia é quando alguém pesquisar pelo nome daquela pessoa, saber a informação sobre ela. E isso, isso já podia ajudar as pessoas a terem uma noção mais correta de, do perfil de cada uma delas. Porque uma coisa é eu ler uma notícia sobre alguém agora, completamente desfasada de tudo o que ela já disse no passado. Outra é eu ter uma listagem daquilo que as pessoas já disseram. Um, e aí eu começo a, a perceber melhor que aquela pessoa não encaixa, que é uma pessoa que é perigosa, que tem tem um, um potencial perigo daquela pessoa ter poder e, e ser nefasta para, para toda a gente. Enquanto que num artigo Aquilo até pode soar bem à pessoa que está ali naquele momento, mas ela não sabe o que é que essa pessoa já disse em outros tópicos, que já não tem nada a ver com essa pessoa. Portanto, essa, essa é uma vertente que não se trabalha, que eu gosto imenso de explorar porque, tendencialmente, nós escrevemos artigos para o momento. E a verdade é que eu assim vou conseguir aquelas visitas naquele momento, eu vou ter que fazer muito clickbait, que é o que cada vez mais se faz em jornalismo, que é Uh, tópicos super sensacionalistas, de nem sabe o que é que o político X fez e a pessoa clica, vai ler e ele não fez nada uh, extraordinário e eles fazem isso que é para ter, para ter as visitas mas na prática não e é, lá está, é uma palavra que tem muita procura as pessoas veem aquilo no título querem saber o que é que ele fez desta, desta vez o que é que aconteceu de extraordinário agarram, mas depois e aqui quem compra uh, quem compra a publicidade também tem Uh, também tem que ter esta consciência, que é, se eu tenho muitas visitas a uma página mas as pessoas ficam lá 10 segundos porque, a partir do momento, em que leio, começam a ler a notícia percebem que afinal não tem nada a ver com o que elas pensavam uh, se elas começam a ver o tempo que a pessoa fica na página a taxa de rejeição, as pessoas entram naquela página mas não veem mais nada aquilo não foi ao encontro daquilo que elas estão à procura eu não compraria ou seja, eu não compraria uh, eu não colocaria um anúncio meu, num jornal que tem muitas visitas mas que as pessoas não estão lá a tempo nenhum e se vão, uh, e se vão embora, não veem mais nenhuma notícia minha. Aquilo que eu quero é pessoas que realmente estão a consumir o conteúdo, que ficam lá bastante tempo, que visitam outros artigos que foram escritos sobre aquela personagem ou sobre outra personagem qualquer, um, e essa é uma questão muito interessante e para isso tens que garantir que tens parte do teu conteúdo que é intemporal. Tu crias aquela página e é para a vida inteira. Tu crias uma página sobre o Cristiano Ronaldo para ficares em primeiro lugar para o Cristiano Ronaldo. A única hipótese que tu tens é tudo o que tu escreves sobre o Cristiano Ronaldo vai estar naquela página e tu vais querer posicionar tudo uh, para ali. Vais-te agarrar naquele, naquele foco. Esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto. Depois, o ponto das uh, fake news e que muitas não são fake news, são só... Um, e nós temos em Portugal... Claramente, claramente em Portugal, há alguns meios de comunicação super, hiper, mega sensacionalistas. Um, estão à, com, uma, com uma máquina uh, fotográfica ou de filmar 20 minutos em direto para ver alguém a sair de um elevador para terem uma frame. Uh, isso é mesmo sensacionalismo puro e duro, na minha, na minha, na minha opinião. Que não têm consciência que isso e ainda por cima, no momento em que nós em que nós vivemos, só ajuda a deprimir ainda mais as, as pessoas. Tu tens canais de televisão que tu estás lá 10 minutos e vês 10 coisas terríveis. Uh, e provavelmente não é... Eu entendo a ótica de informar, mas aquele cara não é assim tão informativo quanto isso. As pessoas não precisavam de saber uh, quantas facadas é que alguém levou ou coisas do género. Não tem grande interesse para a vida de ninguém e nós temos pensar que estamos a prestar um serviço. É, claro que o fator negócio é muito importante, eu entendo essa parte, mas há muitas coisas boas sobre as quais nós podemos falar que também dá um negócio. Os 10 melhores restaurantes para visitar em Portugal. Isto é brutal. Muito melhor do que uma pessoa que levou seis facadas. Hum, e pode ter, tanto ou mais hum, visitas, vai ter, de certeza absoluta, muito mais, muito mais conversão. Ou seja. Concordo em absoluto que é muito, muito perigoso. Nós iremos para aquilo que é a tendência se não conseguirmos ter a consciência que estamos a levar as pessoas para um sítio que nós não devíamos. Porque nós temos a missão, quando estamos a informar, e mesmo... não ser um jornalista, quem escreve um pequeno blog que, de repente, deixa de ser um pequeno blog e passa a influenciar muita gente, tens de ter muito cuidado com aquilo que estás a, a fazer não é só a tua opinião, todos nós somos livres de dar a nossa opinião, mas temos que medir bem os riscos que a nossa opinião pode ter, porque pode ter consequências para todos no futuro, que nós nem sequer estamos a imaginar, mas quando tu começas a traçar um perfil de alguém, há algumas situações em que tu entendes que vai, vai correr mal. E com SEO tu consegues realmente fazer com que muitas pessoas... Hum, leiam a notícia e tu consegues chegar a muita gente, e influenciar muita gente e isso pode não ser necessariamente para o bem. Uh, não, queremos uma, não queremos de todo aquilo que a China fez com a Google, que a cada notícia que saía o governo chinês dizia terem essa notícia, porque isso não é liberdade, mas cabe aos jornalista, aos jornalistas, cabe aos meios de comunicação social, filtrar muito bem o que, é que nós queremos, o que é que nós queremos passar não vamos dar a nossa opinião, vamos ser isentos, mas há muita coisa que não vale a pena nós alimentarmos, correndo o risco de ser perigoso.